Meu nome é Márcio Guimarães, se você está me assistindo pela primeira vez, eu sou o corretor de imóveis, eu sou empreendedor e sou especialista quando o assunto é te ajudar a comprar o seu imóvel, a financiar o seu imóvel, a investir melhor o seu dinheiro, tá? No vídeo de hoje eu quero falar sobre este assunto que está... Aí sendo debatido em vários outros canais sobre a inclusão dos custos, né, é, das custas, né, cartoriais, no valor do financiamento, junto também com o ITBI, é um valor que realmente fica muito pequeno. Isso será bom ou não? Eu tenho a minha a minha conclusão, mas eu quero mostrar para você de forma aqui no meu computador, eu quero mostrar para que você possa entender se isso é ou não uma vantagem para você comprar imóvel. Quem vai tomar esta decisão vai ser você. O meu interesse aqui é apenas te apresentar e te dar algumas soluções para que você possa se planejar, para que você possa comprar, para que você possa investir, mas a decisão ela é 100% sua. Então não é uma visão do Guimarães, eu apenas quero mostrar para você aqui. Então eu vou trazer você aqui para o meu computador porque eu fiz aqui algumas comparações e eu preciso te mostrar na tela como isso vai funcionar. E se você gostou já do assunto desse vídeo, eu vou pedir para você clicar aqui em curtir o vídeo para que o vídeo possa ser compartilhado com o maior número de pessoas. E não esqueça de clicar aqui embaixo em se inscrever e acionar o sininho para que a gente possa crescer na comunidade e chegar aí rumo aos 30 mil inscritos até o final de 2020, então bora para o vídeo que tem algum conteúdo aí interessante para você hoje a notícia que saiu na caixa, no, na internet, em todos as, os meios de comunicação é que a Caixa Econômica Federal então ela vai financiar é, o teu o teu custos com cartório com registro e mais o custo do itbi para jogar no financiamento tá o que, que é o que, que é, o que, que são essas despesas é aquilo que eu falei registro escritura imóvel e é, escritura do imóvel e mais o custo do itbi só para você entender um pouquinho o é, um imposto e o custos que você vai ter porque muitas pessoas falam assim ah mas é, como é que que custo que eu vou ter qual que é o valor o que, que eu vou pagar com tudo isso? Que, o que, que eu economizo? Eu quis colocar aqui nessa apresentação para você, para você entender que de um imóvel de 180 mil, reais, nós temos aí um custo, como eu falei na introdução desse vídeo, de 2% a 5%, dependendo do valor do imóvel. né? Então eu fiz uma média aqui, você vai ver o cálculo, que eu peguei uma média entre 2% e 5%, fiz lá um 3,5%. Tá? A Caixa Econômica Federal ela tem com esse interesse tá? de fazer aqui... Ela, ela economizar para o, a pessoa que está comprando um imóvel em torno de 400 milhões de reais com base em todos os seus contratos que são feitos. Tá? Então o que ela tem interesse, que eu até deixei no, no outro slide aqui, ela tem interesse que a população tenha um, um espaço melhor no orçamento devido a tudo que está acontecendo para que possa comprar o um imóvel né então voltando aqui ela tem o interesse agora até o, por mês de incluir no financiamento mais 400 milhões e num período de 12 meses ela ter a mais do que ela já financia em torno de 5 bilhões de reais por isso que eu coloquei aqui será que realmente o interesse da caixa econômica federal somente é de ajudar a população em financiar isso, ou de aumentar ainda mais o seu, o seu o valor emprestado para as pessoas que realmente conseguem pagar e receber juros. O que vocês precisam entender é que banco vive de juros. Ele sempre vai fazer com que você gaste, por mais que as taxas diminuem, mas que você Pague para ele porque o trabalho dele é te emprestar dinheiro e para isso ele precisa receber dinheiro. Então o que, que eu fiz aqui? Eu, eu gosto de dizer nos meus vídeos, eu, eu vi isso com muitas perguntas aqui, que ensinar ele é diferente de educar. Eu vejo muitos vídeos é, bons, em vários canais sensacionais, são canais com muita informação, mas ensinando você a fazer determinada coisa. E alguns vídeos que eu crio aqui também, além de ensinar, eu gosto de te educar. Porque você não vai depois nunca dizer que não sabia. Porque se você assistiu esse vídeo, na sua consciência, você sabe o que realmente é a melhor decisão a ser feita. Tá? Então eu quero dar um alerta aqui para vocês, que é o seguinte. Se você financiar, incluir as custas no seu financiamento, você vai pagar mais que o dobro do que aquele valor que realmente você está pegando emprestado, tá bom? Então eu quero fazer aqui um exemplo para você, como eu falei, um, um valor do imóvel de 180 mil reais é, com um custo um custo médio de 3.5, eu fiz de 3.5, poderia ser 4, poderia ser 5, tá? E que dá mais ou menos aí um valor de 6.300 reais a mais, ou seja, que você deveria ter para você pagar ao cartório, os custos certinho mais o imposto para você ter o seu financiamento beleza aprovado mais o valor da entrada. Poxa, Guimarães, mas eu não tenho o valor 20% de entrada aqui que dá 36 mil mais 6.300. Cara, isso aí é uma vantagem muito grande poder jogar no financiamento. Beleza, também acho que pode ser uma vantagem para uns e já para outros não. Então vamos fazer aqui uma simulação pegando o um valor do imóvel de 180 mil reais o banco ele vai financiar tá? O banco financia para você 80% que é ou seja, R$ 144.000. Eu peguei uma taxa efetiva de 7,5% com prazo de 30 anos, que são 360 meses, na tabela SAC, que é a padrão. A sua primeira prestação, se você estiver comprando esse imóvel e pagando a entrada de R$ 36.000 mais, as custas certinho por fora, você vai ter uma prestação de R$ 1.270,47 e a última R$ 402. Na segunda simulação eu peguei o mesmo imóvel e joguei os custos de 6.300 reais no financiamento tá então você além de financiar de pagar a entrada 36 mil você vai ter então 6.300 que você pagaria jogando no financiamento você vai financiar 140 e 150 e poucos mil reais aqui Taxa efetiva, a mesma, 7.5, prazo de 30 anos, tabela saque. Opa, vamos lá, deixa eu passar aqui. Tua primeira prestação, R$ 1.326. Então, se eu voltar aqui, a prestação de R$ 1.270,47, a primeira, e a segunda, jogando no financiamento, R$ 1.326, é uma diferença muito pequena. R$ 50,00 apenas, você vai desembolsar 6.300 sendo que você pode só desembolsar financiamento R$ reais por mês? Isso é muito tranquilo, é muito fácil. E é assim que muitas das pessoas estão enxergando para poder fazer o financiamento, né? De 30 anos, jogando em média ali um valor você vai ver que é um pouco menor, mas um valor de R$ reais por mês. Então, facilita você comprar e é assim que o banco quer que você enxergue. Então, vamos, lá aqui, vamos passar aqui para uma próxima fase, que é, eu deixei aqui a planilha, tá? Eu quero sair aqui dessa apresentação e quero entrar nesta planilha aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aqui. Está aparecendo sim. Então, eu fiz aqui o quê? Eu joguei na planilha, fiz uma simulação, quem não assistiu meu vídeo anterior, onde eu deixei aí o link deste, deste site aqui, onde você pode fazer as, todas as suas simulações, assiste lá o vídeo, entra lá na descrição, eu deixei esse link aqui para você, tá? Então eu joguei aqui o valor do financiamento sem as custas que dá um valor de R$ 1.270, aquele primeiro financiamento, simulação, e o segundo, que me dá ali um total da diferença de R$ reais Eu joguei aqui no financiamento todas as diferenças, desde a primeira até a última prestação aqui, ó, até a última prestação eu joguei. Na última prestação você tem apenas, está pagando R$ 17,60. Então eu tirei uma média, que é esta média que está aqui, que mais ou menos dá abaixo daquele R$ 55,00, dá R$ 36,00. Muito fácil você pagar 36 pila ao invés de pagar 6.300, certinho? É isso aí. Só que aqui ó que eu quero que você imagine, 6.300 reais, você vai pagar no final do financiamento mais do que o dobro do que você está pegando emprestado. Tá bom, Guimarães, mas qual é a solução já que eu não tenho dinheiro? Bom, calma que eu já vou te dizer qual é a solução e eu quero só te mostrar mais um detalhezinho aqui. Eu fiz mais um cálculo aqui. Eu vou deixar essa planilha também para vocês. Que aqui, ó, é uma data importante, tá? Uma data importante. E vocês já vão entender aqui porque que essa data ela é importante. Acompanha aí no vídeo. Se você já está gostando desse vídeo, não esquece não. Clica em gostei do vídeo. Clica aqui embaixo em se inscrever no canal. Não vai nem demorar nem cinco segundos. E aciona o sininho aí para receber as notificações. Porque assim como esse vídeo tem outros vídeos aí que eu vou estar tá passando para vocês, tá? Então eu fiz aqui um cálculo e pegando desde o início, só para você ter uma ideia, que em 143 meses, para você ter uma ideia, você pagando todos esses valores aqui, você paga um valor de reais que são os juros, somente os juros referente aos reais que você Financiou. Então você vai levar aqui 11 anos e 11 meses pagando os valores referentes aos juros para começar depois de 144 meses, ou seja, depois lá do, no 12º décimo, décimo ano, você vai levar aí mais 18 anos pagando o valor de R$ 6.300. Ou seja, no final total você vai estar tá pagando exatamente R$ 13.000. 173 com 99 que é esse valor aqui e por que que eu disse que aqui no trigésimo mês é uma data importante para você eu gosto de educar as pessoas tá e é uma coisa que eu venho fazendo na minha vida pessoal e por isso eu consigo transmitir essa informação para vocês tá vendo aqui eu tenho só pra gente poder ter uma ideia quando eu digo que plane, o planejamento ele é algo, até deixei aqui, ó. o planejamento, ele é algo, aqui, ó. planejar é decidir com antecedência qual é e como será a sua vitória. Qual é a sua vitória? Não é você conseguir financiar o seu imóvel? Então deixa eu dizer para você por que, que esta data é importante e eu vou te mostrar aqui. Bom, eu vou te mostrar uma simulação, eu não estou dizendo que tem que ser exatamente essa. Não vou falar sobre investimentos aqui, não vou falar como você vai ter que aplicar o dinheiro, eu só vou mostrar para você que é possível você se planejar. Me responda uma coisa, se você está comprando imóvel, você viu que a sua primeira prestação, aqui na simulação 1, ela é de mil. cadê? Aqui, aqui, aqui, ela é de mil. 3, 270 reais. Se você vai comprar o teu imóvel hoje, você já vai ter que desembolsar, é um planejamento que você precisa ter. Você não pode decidir comprar de uma hora para outra, 1.200 e pouquinho. O que, que eu quero que você faça? Planeje-se. Se você pegar um simulador para você ter uma ideia, eu vou simular agora e vou mostrar para você aqui como é fácil. Tá? Eu quero saber, vamos começar, vamos lá. Vamos, eu, é, é muito nítido na tela as coisas que vão aparecer para você. Eu quero comprar uma casa, vou clicar aqui comprar uma casa, é, vai me aparecer aqui é, as informações solicitando em quanto tempo eu vou colocar aqui de 1 um a 3 anos, tá? De 1 um a 3 anos, e ele vai me dar alguns. Pedir mais algumas informações, eu quero saber exatamente qual que é o valor que você precisa: reais, que é o valor das custas, né? Eu não vou colocar aqui o valor de entrada. Você pode fazer a simulação para o valor de entrada se planejar para você comprar o seu imóvel, tá? Então eu vou saber aqui exatamente quanto que eu quero: quanto eu, quanto eu quero saber quanto que eu vou ter no final, tá? Então aqui ele já me, já me verificou o, a, o meu perfil e eu vou clicar aqui que ele vai me dar uma sugestão. Pode ter outros títulos aqui, eu posso criar. Algum outro vídeo mostrando outras simulações e criar, criar algum planejamento. Se você quiser assistir, escreve aqui embaixo para mim. Guimarães, cria um vídeo com mais detalhes sobre planejar a compra do imóvel. Eu vou saber que vocês, várias pessoas estão pedindo e cria um vídeo te dando mais detalhes. Então ele me deu o um título aqui, Tesouro Prefixado 2023. Eu vou simular, ou seja, a data aqui, ó preste atenção. 1 do 1 de 2023. Hoje eu estou gravando esse vídeo em julho. Então julho... Até final do ano, dezembro, dá seis meses, tá? De janeiro de 2021 até janeiro de 2023 tem aí 24, 25 meses. Então, mais o período que nós estamos gravando esse vídeo vai dar em torno de 29 a 30 meses. Vou simular aqui o que eu quero. Ele tá me dando uma rentabilidade de 4,13%, quanto que eu quero investir hoje. Lembra que eu comentei com você que quando você se planeja para você comprar, você só ia pagar 55 reais por mês. Já que você quer comprar um imóvel, vamos fazer uma forcinha? Vamos fazer um investimento de mensal, 230 reais. Se você quiser saber, assim, Guimarães, eu não tenho 230 reais porque eu estou pagando aluguel. Eu gostaria de saber como é que eu poderia ter uma renda melhor? Escreve aqui embaixo para mim, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa saber como você pode ter uma renda melhor, como você pode ter um rendimento melhor, para que você possa se planejar melhor. Vou colocar aqui 230 reais, eu vou investir hoje em julho. Tá? Vou dar um OK e vou colocar mensalmente R$ 230, reais, tá? Todo mês eu vou economizar R$ reais porque eu estou planejando para poder pagar as custas do meu imóvel, tá? Durante 30 meses, exatamente. vai de ser pagar durante 30 anos, 30 meses. Ele vai me dar aqui a simulação. Eu vou tar, eu vou ter juntado brutalmente, né, valor bruto, R$ 7.265,49 tem que pagar um imposto de renda, tem que pagar custódia, tal, vai me dar um valor líquido de 7.180 reais. No final de, de tá aqui, deixa eu ver, 29 aportes. Ou seja, você consegue se planejar muito melhor. Lembra aqui que eu comentei sobre a data em 29 30 meses? Aqui você consegue juntar R$ 6.900, mais ou menos R$ reais. Tá? Essa data aqui é importante que eu falei para você, exatamente porque é o valor que você vai conseguir total investido, ou seja, valor líquido, 7, nem é 6.900, 7.100 e pouco. Quanto que você precisa para pagar o teu, o teu, as custas cartoriais? 6.300 e você verificou aqui ó, que em 29 meses você se programou e você teve um investimento muito melhor. Será que você não consegue... Quem Sabe, ao invés de você já que você hoje comprando precisaria estar tá pagando aqui ó, como eu coloquei na planilha aqui ó, dois, cadê aqui ó, deixa eu tá meio lento aqui: 1.326. Que você estaria pagando, só conseguiria botar um pouquinho mais de dinheiro para que você pudesse aumentar talvez o valor de entrada daqui a três anos. E quem sabe ao invés de dar 20%, você dá 40%, 50%, 60% do valor do imóvel e ter uma prestação ainda menor conforme a sua renda? Se você acha que esse vídeo te ajudou e que isso esclareceu alguma coisa para você, que realmente o que o banco está tentando fazer é uma ajuda para as pessoas comprarem, mas que você realmente pode melhorar de renda a sua entrada, você mesmo pode bancar as suas custas para que você não fique pagando, mais de 6 mil reais juros, escreve aqui embaixo para mim, curte o vídeo, diga lá Guimarães, gostei dessa apresentação, gostaria de saber mais informações, ou então vai aqui na descrição do vídeo e clica lá no link que eu vou deixar para você, quero ter um planejamento melhor, quero ter uma renda melhor, quero aumentar minha renda, dessa forma eu consigo mandar você para uma área aqui no canal, onde eu tenho vídeos específicos para as pessoas que querem realmente Aprender a usar o seu dinheiro, trabalhar para você, para que você possa ganhar mais, para que você possa ter um rendimento melhor, para que você possa investir melhor e comprar o seu imóvel, ter o teu financiamento melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpa, o vídeo ficou muito grande. Foi um vídeo que eu precisei mostrar algumas informações e não apenas dizer olha, a caixa está sendo legal pra caramba e está te dando um financiamento, podendo incluir no financiamento as custas. Não é isso que eu quero passar para vocês. Isso é bom, mas isso também pode ser ruim. E você sabe agora como você pode melhorar e como você pode se ajudar a investir melhor aí na compra do teimão. Um abraço para você, muito obrigado por você ter assistido até aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau.